Galera, esse é um erro que o pessoal, até mesmo a galera do Brasil, comete. Confundir MAS com MAIS? Então, muito simples. MAS, M-A-S, é de Péro. Eu gostaria de fazer tal coisa, mas eu não vou fazer nesse momento. Mas eu não vou fazer nessa... Pero não vai a sério nesse momento. Então, MAS, três letras. É de per, ok? Mas, com quatro letras, e a dica é muito simples, tipo o mais, o mais, o mais que tem mais letras é o mais de soma. E o que tem menos letras, que são três letras, é per. Então, algumas frases aqui para você não esquecer desse detalhe, ok? Não. Cometam esse erro, por mais que tem brasileiro que comete esse erro. Não cometa, porque é muito simples, é muito simples você evitar esse erro. É somente você ver o contexto que você está usando, né? Quando você está falando, não é, não é tão grave você falar, mais. Eu no Nordeste falo, mais. Ah, mas você não quer fazer tal coisa. Não falo mas você não quer, não falo tão marcado dessa forma. Mas tem outras regiões do Brasil que fala, mas, mas o que você quer? Eu falo mais. Mas o que você quer? Mas o que é que você quer? Com certeza vai ter alguém aí do Brasil que vai dizer mas como assim você está ensinando mais? É para ensinar mais? E não. No Brasil se fala de muitas formas, ok? E antes de começar as frases aqui, ok? Olhe na descrição do vídeo aí que vai ter o link para uma publicação completa com muitos detalhes sobre isso, sobre mais e mais. Ou mais e mais. Vai ter um extra aqui no final do vídeo, ok? Então... Fica por aí. Frase com mas com três letras, mas de pero, ok? Preciso terminar esse relatório, mas já tá tarde e o sono tá me pegando. Lembra aí do sono, que é diferente de sonho, que eu já gravei um vídeo sobre isso e está me pegando. Fiz um vídeo também sobre várias formas de você usar pegar em português. Então é bem impressionante como tem palavras que você pode usar para vários contextos diferentes em português, como muito provavelmente no seu idioma nativo acontece a mesma coisa. O que acontece é que uma pessoa como nativa ela pode falar, ah, eu não, eu não tinha me dado conta desses detalhes, mas vem um estrangeiro que observa o seu idioma de uma forma mais analítica, aí ele se dá conta de certas coisas e vai te perguntar. E quando te perguntar, você faz... Caramba, eu nunca tinha pensado nisso. <risos> Como é que você tá pensando nisso? Ou seja, quem é que pensa nisso? Assim, o estrangeiro aprendendo seu idioma pensa nessas coisas. Outra frase. Eu tentei falar contigo, mas quando liguei... Mas quando liguei, você não atendeu. Eu tentei falar contigo, mas quando liguei, você não atendeu. Também fiz um vídeo sobre várias formas de como usar ligar em português. Eu já fiz muito vídeo, viu? A terceira frase aqui. Mas quando é que ele vai tomar vergonha na cara, hein? E esse em, um som que a gente faz em português, como outros sons que a gente faz com a boca em português, que talvez em outros países não, não façam. Também gravei um vídeo sobre isso. sons que os brasileiros fazem com a boca. Agora uma frase aqui para inspirar, né? Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Cora coralina. E agora a gente chega no mais de soma. Como é que é? O mais que tem mais letras. A palavra mais que tem mais letras é o mais de soma. Frase simples. Você vai... <risos> Você vai querer comer mais? Quando eu tiver alguma notícia a mais sobre isso, eu te aviso. A notícia que eu tenho agora é essa, essa é a informação. Mas quando eu tiver notícia a mais, uma informação a mais, eu te digo, eu te falo, eu te ligo, eu te dou um toque. A notícia que saiu foi que mais pessoas estão assinando o abaixo-assinado contra as novas regras. O que é abaixo-assinado? Eu fiz um vídeo sobre isso também. Agora a gente tem o um mais de pero e o um mais de soma na mesma frase. Eu gostaria de ficar mais tempo com vocês. Mas aqui é tenho que rodar cedo amanhã e já vai dar meia noite. Eu gostaria de fazer tal coisa, mas eu não posso agora. Eu gostaria de ficar mais tempo, mas eu não posso. Então se eu for falar marcado, bem marcado. Eu gostaria de ficar mais tempo, mas eu não posso. Olha a diferença. Mas, mais. Próxima frase. Ela pediu um visto para ficar mais três anos morando na França, mas infelizmente foi negado. Ok, foi negado. Ela não conseguiu o visto. Mas você acha mesmo que se a gente chegar mais atrasado terá que pagar táxi mais caro? Táxi, ok? Às vezes eu vejo o pessoal falando táxi, um táxi, um táxi, não sei o quê, um táxi, um táxi, ok? Em português. Na primeira frase aí você escutou ficar, e eu já fiz um vídeo aí sobre várias formas de você usar ficar em português. Tá aí nos detalhes. Agora o extra que eu falei para você é o mas, que é o má de mala ou malas, como má, má pessoa. Mas pessoas, é o plural, né? É tipo malas pessoas. Nesse caso, olha o detalhe: nesse caso, você tem que ser muito, muito claro com a pronúncia do MAS, né? Do mas, porque tem um acento no ar. Porque se você falar mais, você fala, ah, é que essas é que são é, mais pessoas. Como mais? De quantidade? São, são mais pessoas? Não, não, não, são pessoas que, que são é, ruins. Ah, são pessoas, mas. Sim, é, sim, sim, é isso. Nesse caso, sim, você não, não pode optar por dizer mais ou mas. Tem que dizer mas, com acento, porque se trata de outra coisa, ok? São pessoas malas, ok? Pessoas mas. Então, frase. Essas mulheres são mas. Fique ligado, ou seja, fica atento, né? Porque elas são, são más. São malas pessoas. Eu vou fazer isso o mais rápido possível, mas claro que somente se eu não encontrar pessoas mais no caminho. Então olha só, os três na mesma frase. Eu vou fazer isso o mais rápido possível, mas claro que somente se eu não encontrar pessoas más no caminho. Então, só, mais possível, claro pessoa, más no caminho. Fica aí a dica para vocês. Essa é a diferença, né? mais de soma, o más de pero e o más de malas, ok? O má. Mala. Que bom que vocês estão aprendendo português com esses vídeos. Fica à vontade aí, eu agradeço demais se vocês recomendarem esse conteúdo para outras pessoas que estão aprendendo português, porque isso vai ajudar demais, ok? São dúvidas que muitas pessoas têm em português. E esses vídeos, espero que sejam de ajuda para vocês, beleza? Mando um grande abraço para vocês, sucesso e até a próxima. Valeu!